Vai ser um jogo cheio de paixão, emoção. Eu continuo falando com eles aqui no campeonato, no geral a gente é amigo, mas eu, esse primeiro jogo, né, quando eu enfrentar a Austrália, eu tô, tô bastante excitado aí para, eu, eu, eu, continuo amando os, os garotos e com certeza quando isso acontecer essa partida, vamos, vamos ver como é que vai, vai ser, né?